Quando eu estava na escola, quando eu era criança, adolescente, eu era super boa aluna. Eu prestava atenção na aula, eu fazia todas as lições, eu gostava de estudar, estudava além do necessário. E ainda assim, gente, chegava a época de prova, que difícil, aquela tensão, né, antes da prova, mesmo sabendo a matéria. Aquela pergunta mais difícil, que você ficava ali que de repente não acertava Sempre bem difícil, não é? Que criança que gosta de prova na escola? Ninguém Que adolescente que gosta de prova? Ninguém Mas a vida é uma prova atrás da outra Por que será? Sem tempo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 entre as provas da escola e as provas da vida A prova da escola funciona assim, né? A gente vai para a escola, o professor ensina matéria, passa a lição de casa, a gente estuda a gente faz lição, quando a gente é bom aluno, né? Ou não, quando tem dificuldade Mas lá na frente, estando a gente preparado ou não tem a hora da prova E a prova serve para o professor avaliar se a gente aprendeu a matéria ou não aprendeu se vai ter que refazer a matéria ou não se vai passar de ano ou não vai Na vida, a gente tem provas também O nome correto para as provas da vida são desafios Aquela palavra que às vezes a gente usa para as questões da vida, né? Ah, estou com um problema Estou com um problemão Igual problema da escola Vamos trocar, né? Vamos usar simplesmente a palavra desafio Estou com um desafio na vida Mas o desafio nem sempre vem como a prova da escola para ver se você aprendeu Às vezes a gente pensa isso, né? Ah, Deus, o cara lá em cima mandou um desafio, me mandou uma prova na vida para ver se eu aprendi alguma coisa Sabe que nem sempre é isso? Eu tenho notado que, muitas vezes, os desafios da nossa vida vêm com o propósito de nos exercitar né? Então ele não é bem prova, ele é um exercício difícil E eu gosto mais de ver a situação não como um estudante da escola com a sua prova mas como um atleta um atleta que está sendo treinado para vencer um campeonato, para ir para as Olimpíadas. E o treinador desse atleta dá aquela forçadinha às vezes, né? Vamos lá, mais, dê mais de si. E o atleta tem que dar e se superar e vencer o desafio. E quando o atleta vence o desafio, o que, que ele ganha? Ele ganha mais força, mais flexibilidade, mais equilíbrio, mais velocidade, mais alguma coisa. Tenho percebido que as provas da vida, os desafios, também fazem isso com a gente. Os desafios nos dão aquela forçadinha para a gente ganhar um algo a mais. Esse algo a mais tem um nome. Dom. Dom. Dom tem uma similaridade com outra palavra dádiva os dons de Deus ou as dádivas de Deus que tem uma relação com presente também dom, dádiva, presente é algo que a gente ganha, não é? A gente ganha dom, sim quando vence os desafios Pensa num desafio grande aí que você viveu na sua vida O que, que aconteceu depois dele? Será que você não se tornou uma pessoa diferente? Quais foram os dons que Deus te deu através daquele desafio? Então, por alguns instantes, lembra aí do seu último desafio na vida, da sua última prova que a gente fala que não gosta que é ruim, que é difícil E agora pense na recompensa O que é que você ganhou depois? Qual foi o dom? Eu conheço muita gente que passa por um desafio e se transforma em outra pessoa Nossa, eu mesma! Penso aí nos desafios da minha vida e o que eles me trouxeram Alguns desafios me ensinaram dons como o dom de saber ouvir Me ensinaram dons como a paciência, a aceitação Eu tive uma vez um desafio muito grande que me ensinou sobre o amor incondicional E hoje eu posso até dizer hum, Em muitas situações eu amo incondicionalmente Não é bacana isso? A gente pode não gostar dos desafios, mas certamente a gente gosta dos dons. Então vamos encarar assim. Provas da vida, desafios da vida, são presentes. E se a gente encarar dessa maneira, fica até mais fácil, não é mesmo? Então, com essa disposição para a vida, vamos aí, passo a passo, recebendo os presentes de Deus da forma que Ele quiser nos enviar. E tá sempre tudo certo, com disposição para a vida, com um sorriso, com o um coração aberto, mesmo que esteja difícil, é só mais um dia. E sabe que coisa maravilhosa que a gente ganha todos os dias? Um dia novinho em folha para vivê-lo na sua intensidade como mais um presente. E esse é o meu recadinho para você hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei para mim. Deixe para mim o seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que você gosta Um beijo!